por que entrou pro torneio? É que tem um tal de caçador de heróis por aí Dizem que ele é um mestre de artes marciais Então ele é marrentão mesmo? Ah, entendi Tá cheio de gatinho, né? Tem estética até na unha do dedão do pé Tem os jacaré Boca de caçapa fala de mulher E não respeita a própria mãe, pois é só seu, o rap não é seu e tem aqueles que chegaram antes, respeita quem sempre fez o seu melhor e nunca quis ser mais que os outros, com isso fortaleceu a mente, e já não jogo jogo, saí do esgoto mental e renasci pra vida, pra minha visão humana, pra minha visão política, recebo crítica sobre meu pensamento mas a questão é que com isso eu já nem perco tempo Enquanto você nega seu posicionamento Os nazis estão se articulando contra os seus direitos De que adianta você se manter isento Sendo que se omitindo na verdade assistindo e diz que tá vivendo Pensando no dinheiro, fazer rima no puteiro Por diversão e sem objetivo, falso mensageiro um Foda-se seu rap fake, meu rap é verdadeiro Mas afinal, o que é o rap nacional? Será que a moda representa nosso arsenal? Se enquadrar nesse padrão social Pra ser comercial, nunca foi a meta na moral mas afinal, o que é o rap nacional? Será que a moda representa nosso arsenal? Se enquadrar nesse padrão social pra ser comercial, nunca foi a meta na moral E a quebrada tá do jeito que eles gostam Moleque vendendo bala sonhando com as meiotas Nem quer saber de escola e tudo que aprendeu na nova era de agora Sacou sua postura que não faz parte da rua Tomando as atitudes que se parece uma puta a nova geração que não sabe ter respeito Que fala mal de nós, nos imita no espelho Olha e aprende antes de fazer dinheiro Proceder tem que ter antes do degradê Quer ter tudo que vê na TV Por favor, modinha agora para que acabe na boca da garrafa. Meu verso tá inverso desse mundo metaverso. Nessa linha não me entrego. Papel, caneta é nosso protesto. Saída é um lugar bem longe do começo. Tentar atravessar, pois hoje pago o preço. De ver nosso conceito, que adianta ser espelho? Nossa ansiedade, verme vermes nós ainda é suspeito. Entremos pra trocar, e mirando bem no peito. Ah, daquele jeito, hein?